Vamos dar uma olhada no Bitcoin que está fazendo aqui um padrão de continuação da baixa, vou comentar para vocês aqui no curto prazo o que a gente pode então esperar. Vamos olhar aqui então o fechamento semanal do Bitcoin também pessoal, abaixo de regiões importantes que a gente deveria aqui fechar, é isso que está me preocupando um pouquinho, vou comentar para vocês, tá? vamos olhar aqui o semanal também para o Bitcoin comentar aqui sobre dois níveis importantes para o Bitcoin que eu estou de olho também aqui agora tá regiões importantes que a gente tem que ficar atento e botar os nossos alertas aí falar também sobre os pequenos aqui o índice dólar o que a gente pode também aqui esperar aqui agora tá galera e só comentar rapidamente para vocês sobre a Luna aqui que está que acontecendo o pessoal tá tá aqui eufórico com a Luna eu vou comentar para vocês também sobre isso vou mostrar aqui os principais pontos aqui de liquidação de acordo aqui com o High Block Capital tá tanto aqui na BitMEX quanto para buy então, bora lá! Então, vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar aí, muito importante. Pessoal, quero ver se na quarta-feira aí eu devo voltar ao normal, provavelmente mais na quinta, tá? Que eu tô aqui agora, de novo, <risos> mudando é, de casa, quarta-feira eu vou estar estabilizado, vou mudar para um... Local aqui, que aqui tá um pouquinho complicado, tá visitando aqui a minha família, tá um pouquinho difícil de manter a minha rotina. Tá bom, mas então na quinta-feira, no máximo, eu consigo voltar. Minha rotina, eu quero uh, publicar vídeos aí uh, no primeiro horário da manhã, tá? Se possível. Então aqui tá muito frio também, uh, complicado, tá um pouco me destabilizando aqui o meu horário que eu gosto de fazer as coisas, né, galera? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. No Bitcoin é galera então no curto prazo aqui a gente tem para o Bitcoin essa esse padrão aqui tá a gente tem tá acompanhando aqui agora isso esse, esse triângulo que a gente poderia falar no Bitcoin mas honestamente falando para vocês galera isso aqui é um pouquinho complicado que pode virar várias coisas tá então operar que esse triângulo aqui é bem bem difícil tá eu não tô quebrando muito a cabeça aqui não e honestamente falando pra vocês é, não adianta se afobar aqui Bitcoin a gente tem que esperar um pouco mais aí de clareza no mercado tá pessoal tá muito nebuloso as coisas aí mesmo tá tem questão da Rússia também aí com agora com Finlândia e e Suécia criando estar a OTAN cara tá muito é, cabuloso mesmo então a gente tem que esperar um pouquinho mais de clareza aí não se afobar tá eu vou mostrar para vocês a minha estratégia aqui agora no curto prazo também que que eu tô fazendo com o Bitcoin tá é, levando em consideração o que tá acontecendo aí tudo Uh, então, galera, no curto prazo tem a informação estranha aqui, tá? Então é importante a gente acompanhar quatro horas aqui uh, essas regiões importantes. Só tem perigo aqui nessa região aqui dos 28.300, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então tem que cuidar aqui. Para mim, o mais importante aqui, na verdade, é o Bitcoin segurar aqui agora no curto prazo nessas regiões aqui acima, desse, aqui dos 27.600, tá, galera? Nesse pivô aqui tem que tomar cuidado, tá? Pode ter uma, uma armadilha que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Né, nessas regiões aqui dos 28.300, tá bom? Então, tome cuidado, na verdade, eu tô na, aqui nessa região, pessoal, provavelmente vou estar tá comprando, tá? Com um stop aí, né, abaixo aqui dos 27.600, tá bom? Vou comentar pra vocês aqui uh, o que eu tô pensando em fazer, tá bom? São trades um pouquinho mais complicados, arriscados, aí fora de uma tendência, tá, pessoal? Então, são, eu considero que são trades bem curtos aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que, que dá pra gente fazer aqui agora, tá? Mas tem que tomar cuidado, não é pra é, alavancar, pe entrar pesado com mão pesada, alavancando muito, pessoal, porque vai ser bem, é, bem complicadinho aí, tá? Mas tem regiões importantes que eu tô acumulando no Bitcoin e tem regiões que eu tô de olho para vender também, que eu vou mostrar para vocês aqui, onde eu vou vender mais pesado, tá, galera? Ah, então, fechamento semanal aqui, vamos puxar o semanal primeiro aqui, ó, tá? Então, a gente fechou aqui, pessoal, né? Abaixo aqui né dessas regiões aqui dos 30 e... 31 e 500 aqui, tá, pessoal? Então, ficou complicado. É, na verdade, o Bitcoin tinha até uma chance, ontem de gente começou a ver um pump o Bitcoin aí, né? Mas acabou não, não conseguindo. Então, isso aqui é péssimo, né? A gente está bem abaixo do que é esperado. Eu gostaria muito de ter visto aí o fechamento semanal do Bitcoin acima aí dos 33, apesar de estar vendendo, né? Eu gostaria de ver o Bitcoin acima dos 33 para mostrar que a gente dá um respiro um pouco, pessoal. Isso aqui tá muito complicado mesmo. A gente tem que né? O Bitcoin não para de cair aqui, a gente tá desde março aqui então na né? final de março aqui a gente já atingiu a região dos, dos 48 mil dólares e caindo aqui sem parar né e já estava letalizando um tempo o bitcoin estava enjoado aqui agora a gente começou a cair né diversas semanas aí né? nessa nesse drama aqui né então galera uh, fechamento semanal péssimo tá é o um motivo também isso aqui se a gente olhar as curvas de crescimento logarítmico do bitcoin que são curvas aqui bem históricas eu comecei comentei para vocês aí num, num vídeo que eu fiz aí uma das lives que eu fiz no canal, acho que foi a última live que eu fiz, tá? É, então, aqui seria importante a gente fechar acima dessas, dessas regiões aqui dos 34 mil dólares, né? Conseguir voltar a subir aqui, tá, galera? É, então, isso aqui não aconteceu, né? o final de semana, a gente tem geralmente pouco volume também do Bitcoin. E, na verdade, o Bitcoin tá é esperando aí ver como o mercado vai se desenrolar, né? Esse P500, o dólar, isso que a gente tem que ficar atento aqui, também tá galera então não adianta muito em ter paciência agora não adianta se afobar querer entrar é... a gente tá aqui em duas regiões importantes que eu quero comentar para vocês Tá? E a gente tem que ir aí ir se expondo na medida, na minha opinião, quando o Bitcoin vai corrigindo mais aí, tá? A gente vai se expondo, vai subindo, a gente vai vendendo. Esse vai ser, vai ser agora o que a gente vai poder fazer aqui nessa, nessa etapa, tá? Até a gente ter uma definição mais clara, formar aí um, um pivô num tempo gráfico maior. E eu vou atualizando vocês à medida que vai acontecendo isso aqui, tá, pessoal? Acho que antes, de, antes disso acontecer, né? Ou, ou tá longe de acontecer, não adianta a gente ficar aqui quebrando muito a cabeça, tá? Então. Se inscreva no canal, tá? participe aqui também do grupo Telegram e também do canal de alertas, até esqueci de falar para vocês também participarem do Orca Sinais, tá pessoal, vale muito a pena o Orca Sinais aqui, o pessoal tá gostando bastante aí, tá, então participe, a gente tem aqui, inclusive botou no site lá os Relatórios aqui, numa planilha Excel, tá, então você pode acompanhar nossos trades lá rolando. Tá bom? Todos, todos os trades que passaram, a gente tá agora disponibilizando uh, em tempo real para vocês acompanharem lá no site do Acas Sinais. Então, participem aí, link aqui abaixo na descrição, tá bom? Super fácil de assinar o plano, se vocês quiserem, tá? Vale a pena aí a gente... Tem vários altcoins que estão dando oportunidades também aqui nesse momento, tá? Então, galera, o que, que são as regiões importantes que a gente tem pro Bitcoin, tá? de eu passar para SP500 aqui e pro... e pro índice do dólar. Ah, só para comentar também, reforçar o que eu falei no último vídeo aí sexta feira, né? É, o que eu espero o Bitcoin, na verdade, agora aqui, pessoal, tá? Eu tô esperando uma, um cenário mais de acumulação aqui, parecido com isso aqui que eu comentei em outro vídeo também, tá bom? Então, a gente tem esse, esse cenário aqui de acumulação de COF, né? Nessa região aqui mais abaixo, tá? A gente consegue ver aqui, bem aqui nessa região aqui, ó. Aqui mais abaixo, essa, isso aqui, pessoal, que eu tô esperando o Bitcoin mais ou menos aqui agora. A gente vai ficar andando, tá? De lado aqui, tá? É, realmente vai ser um... A não ser que a gente tenha um, algo aí, uh, né? Muito diferente acontecendo acontecer para esses p aí para o mercado, a gente pode andar de lado um tempinho aí, pelo menos aí até meados de julho isso pode acontecer, tá? Então, é, eu tô aqui agora, já sei que eu tenho que ter paciência com o Bitcoin aqui, não tem o que fazer, tá bom, pessoal? Por enquanto, enquanto a gente não tem essa clareza, tá? Então, pra gente aqui, a gente vai ter que estar tá acumulando em regiões mais abaixo, tá? Eu acredito que o Bitcoin pode perder, sim, a região, o fundo anterior, isso é possível, tá, pessoal? Não descartem aí. É, inclusive, eu estou postando ordens ali abaixo dessa, dessas regiões ali, tá? A, a, abaixo dos, dos, uh, dos 25. Estou postando ordens ali para compra do Bitcoin, tá bom? Obviamente, posso mudar isso ao longo, ao longo do, do tempo aqui. E quando a gente conseguir sair dessa acumulação aqui, que a gente vai ver qual o padrão que vai formar, enfim, é, a gente vai começar a olhar para fazer compras aí mais, né? De, de exposição aí mais de médio prazo, tá? Médio e longo prazo, tá, pessoal? Mas, por enquanto, eu estou aqui agora... É... É paciente com o Bitcoin, tá? E acho que vocês têm que fazer isso também, tá? Não adianta se afobar aí. É, vou mostrar para vocês aqui as regiões importantes, tá bom? Uh, então, primeiro, as regiões mais importantes são essa aqui, pessoal. Vamos puxar aqui ó, é, uh, os gaps da CME, tá? Tem dois gaps formados aqui importantes no curto prazo. Uh, aqui a gente tem um gap aqui nessa região, até a região aqui dos 35.200 dólares, tá? Aqui no, no diário, para SP500. Tá, e aqui temos um gap também até a região aqui dos 23.600, tá, galera? Então, o Bitcoin foi pegar, tinha um gap já aberto aqui atrás, ó, ele já baixou um pouco desse gap aqui, ó, a gente tinha um gapzinho aqui até a região dos 26.000 e... mil 26 dólares, 26.100 aqui. Então, esse gap agora diminuiu um pouco aqui, tá? Pelo menos aqui na... É, no aqui diminuiu. A gente tem esse gap formado até a região dos 23.775 dólares, tá? Então, são regiões que a gente pode avaliar para acumular Bitcoin. A gente pode vir fechar esse gap aqui, tá? No, né, isso pode acontecer. E. São regiões que estou de olho para acumular e regiões aqui para poder uh, distribuir, pessoal, essa região aqui é dos 34 para cima, tá 34 até os 35 mil dólares aqui, estou de olho para distribuir Bitcoin, tá inclusive essa região aqui, só para mostrar para vocês, ó, essa região aqui, ó, se a gente tirar esse indicador aqui, um o indicador, um indicador que eu uso aqui é esse gap detector, tá é muito bom para poder enxergar esses gaps, tanto aí na CME como também na na, no gráfico da SP500 tem gaps também, tá pessoal? Então fiquem de olho nesses gaps aí, são é importantes. Uh, se a gente olhar aqui, ó, aqui, ó desse, desse, desse topinho aqui que a gente fez Bitcoin até esse fundo, a gente pode ver que essa região que tá, esse gap, tá exatamente na região de 618, tá, galera? Então aqui a gente poderia vir buscar o Bitcoin voltar a subir, né? A gente fez essa queda aqui, ele voltar a subir nessas regiões aqui, ó e aqui a gente tem essa rejeição fechar esse gap até um pouco mais acima e depois continuar essa queda aí também tá buscar regiões abaixo então basicamente é isso as baleias vão querer sair buscar a liquidez aqui nas regiões de cima buscar a regi... a liquidez nas regiões de baixo e a gente tem que ficar aí né jogando junto com elas tá pessoal então vai ser um... Né, um pouco de paciência aí também e ter um pouco de sangue frio, porque essas são as regiões que a gente não quer vender, né? Ninguém quer, ninguém quer comprar Bitcoin aqui embaixo, a gente está caindo, nem quer, quer vender quando tá subindo, né? A gente tem que ter um pouco ser, trabalhar aqui no modo contra-intuitivo, né? Acho que é essa palavra que se diz aí. A gente tem que é, no momento que a gente tiver a oportunidade pessoal de poder vender, quando o Bitcoin sobe muito aqui, tá? Principalmente liquidando shorts aí, a gente vai é, aproveitar essa oportunidade para poder vender também, tá? E quando elas estiverem liquidando aqui, né, essas, fazendo o pessoal, forçando o pessoal a vender né, seus bitcoins aqui barato, a gente vai estar tá comprando, tá, pessoal? Então, essa aqui é o que eu tô fazendo aqui agora, comprando aí nesses, uh, aqui nesses gaps, né, vou botar o gap de novo aqui, tá, vou tá comprando então nesses gaps, nessas regiões de gaps aqui vendendo aqui nessas regiões aqui acima, tá? Basicamente que eu tô aqui de olho, obviamente isso aqui pode mudar, tá, eu vou atualizando vocês a, ao longo do tempo aí, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aí, acho que é bem importante, tá? Pro curto prazo, pro Bitcoin aqui, o que que eu tô de olho é o seguinte, galera, vamos voltar nessa bandeirinha aqui, pro Bitcoin, que eu tava aqui de olho nessa bandeirinha aqui no 4 horas, tá? Então é o seguinte, ó, tem que cuidar aqui para não entrar no short, ainda mais quando tiver aqui o Bitcoin rompendo aqui, ó, que foi um falso, né, que falso rompimento também, né? O uh, que que é importante aqui, pessoal? Olha só. É, nessa fase de lateralização aí, tá? Que eu acho uma ferramenta muito boa, que eu já tenho mostrado para vocês no canal. Inclusive, eu quero fazer um tutori tutorial, tá? Eu quero fazer em breve um tutorial completo dessa ferramenta. É o High Block Capital, tá? Essa aqui. Mostrando aqui regiões de, liqu de liquidação aqui, tá? Da, da BitMEX no curto prazo. Então, a gente pode ver o seguinte, ó. Até a região que dos 28.357 aqui, ó. A gente tem, ó, logo abaixo aqui dessas regiões, aqui a gente tem pontos de liquidação aqui de longs, tá? Então, onde o pessoal aqui, é o mercado... É, os longs estariam perdendo dinheiro nessa região aqui, tá? Eles estariam fechando suas posições forçadas aí, então... Aqui serão regiões que a gente poderia, no curto prazo, tentar fazer scalps aqui, tá, pessoal? Então, eu tô posicionando algumas ordens aqui nessa região, tá? dos 28.350 dólares, exatamente aqui, tá? Uh, para fazer compras, tá? E daí essas, essas compras aqui a gente pode avaliar de estopar na região que eu falei para vocês ali dos 27.600, tá? Acho que é uma boa ideia... Uh, fazer isso aqui tá, então obviamente não entrar muito pesado, não entrar muito alavancado. Tá, são trades aí que a gente pode tentar aproveitar essas, uh, essas regiões aí que o pessoal vai acabar tendo que sair do mercado à força, né? E também para short, pessoal, tô de olho aqui nessas regiões aqui dos 30.500 30. dólares, né? Você olharem aqui essa ferramenta, olha só que incrível, é muito bacana, né? Uh, obviamente, esse short aqui tem, tem que ter um stop aqui acima dessa região dos 31.300, tá? Então tem que, ter, tem que colocar esse stop também. Tá, olha só que incrível essa ferramenta, pessoal, aqui quando tem a lateralização, olha só aqui, ó, vamos olhar, até limpar um pouquinho essa, esses outros indicadores não precisa aqui agora. Né, a gente forma aqui essa, essa, essa liquidez, ó, o Bitcoin vai lá pegar exatamente, ó, ele vai pegar a liquidez, tá, depois a gente vai descendo aqui, e, uh, né, começa a lateralizar, forma a liquidez abaixo, ele vai buscar essa liquidez. Né, aqui no caso a gente poderia ter entrado numa. Ó, a partir daqui, ó, nessa região a gente poderia ter entrado no um short até aqui pelo, pelo menos, ó. É, fecha o short aqui, espera, forma a liquidez acima, ele vai pegar a liquidez acima. e pegou até aqui, ó, formou a liquidez aqui, ele foi lá pegar essa liquidez. Então, pessoal, essa ferramenta aqui é muito boa, tá? a gente poder buscar aqui, fazer alguns scalps no Bitcoin. Então, eu tô usando aqui ela agora, nessa região de lateralização, para fazer trades curtos aí, tá? Basicamente isso. Uh, eu acho que não vai ter muito o que ventar nessa hora, nesse momento, tá? Que eu tô fazendo aqui agora. Mas, de novo, capital pequeno, sem alavancar, pessoal. Sem fazer é, loucura aqui, Tá? O mercado está bem ainda, não está muito claro. E eu pretendo, em breve, fazer um tutorial sobre as ferramentas aqui da Highblock, tá? Aqui no curto prazo da Binance também, só para mostrar para vocês, aqui a gente tem um pouquinho mais de liquidez aqui abaixo, né? Mais pontos de liquidação abaixo aqui da Binance, tá? É, então, pessoal, por enquanto eu não estou esperando grandes coisas do Bitcoin, não, tá? Não se afobem hein? o preço subir muito. Tome cuidado na região dos 34 mil dólares, 34,5. A gente tem esses gaps ali, junto com candles ali, né? Candles de fechamento semanal, né? A gente pode olhar aqui, ó. Esses candles semanais aqui estão nessas regiões aqui dos. Uh, vamos ver aqui, ó. Aqui em cima, ó. Região dos 35.500, tem muitos candles aqui. Junto com o VPVR também tem bastante resistência, tá? Então tem que ficar de olho aqui. Tá? A região que eu vou estar aqui de olho para vender, pessoal, tá? Vou estar de olho para vender aqui. A gente pode sim fazer uma grande acumulação para o Bitcoin aqui, antes da gente poder definir, tá? Essa, isso aqui pode demorar, inclusive, além de julho, tá? Então a gente vou, vou, vou atualizando vocês aí. E na minha opinião vai depender muito aí do mercado, como é que vai se comportar, tá? Da SP500, do índice do dólar. E só para comentar aí então para vocês sobre isso, né, pessoal? Vamos puxar aqui a SP500. A, a SP500, assim, ó, é, na minha opinião, ela tem espaço ainda mais para dar uma, uma, uma, uma corrigida, tá? E também, inclusive, lateralizar nessa linha aqui, que é uma linha importante. A gente acabou fechando em cima, acima dela, tá? É, seguramos aqui próximas regiões do VPVR que eu comentei para vocês também, tá? Então, a SP500 foi aqui. A questão toda que o Bitcoin corrigiu muito mais, né? Ela caiu aqui, o Bitcoin caiu muito mais. Tá? Então, incrível. Um, então, a, a sp 500, pessoal, aqui se eu puxar o gráfico de 4 horas aqui agora, a gente pode até olhar o seguinte, ó, tá bem parecido com o Bitcoin, ó, ele vai buscar a região de, de 382, ó, só aqui, ó, tá, ó, desse último topinho aqui, fundo, 382, a SP500 foi buscar, estamos tendo resistência aqui nessa região de 382, exatamente como o Bitcoin tá fazendo, tá, se a gente puxar aqui o Bitcoin também, ó, então, região de 13.2 é onde tá estamos tendo resistência. Praticamente quase o mesmo gráfico, tá, galera? Então, por isso que... É, ó, aqui, olha. Esse aqui é o gráfico da... Bitcoin, é Bitstamp, né? Então, região de 13.2 é onde a gente está tendo aqui também resistência, tá? Então, para mim, a gente vai ter que esperar uma definição do mercado. As ah, p também... Pode ficar aqui agora lateralizando um pouco mais, tá? Uh, fiquem de olho nessas regiões aqui próxima do, de região de 618 aqui também. Mostrei para vocês aqui também, ó. Tanto Bitcoin como SP500, só fiquem de olho nessas regiões, tá? Pode ser que a gente encontre uh, boas oportunidades de short, né? Mas aqui no curto prazo tá tendo bastante resistência dessa região aqui. A gente pode ver que o VPVR aqui, ó, da SP500 tá bem grande. Se a gente conseguir romper essa região aqui, a gente pode vir buscar aqui os 4.135 pontos, Tá, e fazendo o Bitcoin ir lá para os 34, 35, que vai ser, na minha opinião, aí, tá, uma boa oportunidade de short, tá, galera? Dependendo como mercado, o sentimento do mercado vai estar também, eu vou dizer para vocês se vai valer a pena entrar no short ou não, mas eu acredito que, que pro, muito provavelmente sim, tá? Muito provavelmente sim que eu estou de olho. Vai depender muito do indicador de sentimento, que agora deu uma boa melhorada aqui, né? Long Short Ratio tá aqui na região de 1.3, deu cair bastante aqui, então os que está ficando mais interessante, tá? Mas por enquanto tá um pouco aqui cabuloso, não vou ficar aqui uh, olhando no curto prazo, porque não, não tem muito, não tem muita necessidade aí. Numa live que eu fizer com vocês, a gente pode acompanhar esse junto aí, tá? E por que não, pessoal? Se Bitcoin estivesse movendo mais rápido, eu podia estar tá aqui fazendo alguns, né, os tradezinhos olhando esses indicadores aqui, seria interessante. Até eu, eu tive uma sugestão de uma pessoa aqui do canal, falou, pô, André, eu vou fazer uns scalps aí, brincar com aqui nessas, nessas, nessas regiões. A gente pode até fazer, né, mas agora, conforme eu falei pra vocês, é um pouquinho aí de uh, apostas nesses níveis de liquidação aí, tá, pessoal? Porque não tem o que fazer aqui, tá? Sem tendência é um pouquinho complicado. E falando em aposta, eu quero fechar esse vídeo aqui falando sobre a Luna, galera. A Luna que está agora subindo, né? Então, o pessoal que é, tá todo mundo louco atrás da Luna aí, né, agora. É, chegando a Luna com a oportunidade de ficar rico aí com, com, comprando 100 dólares de Luna. Galera, tome cuidado, tá? Tome cuidado com o pessoal que tá agora aí ganhando dinheiro, que postou 100, postou 100 dólares, postou 10 dólares ganhou dinheiro. Tá? Tome bastante cuidado, tá entrando muito aí, uh, né? até um pouquinho de fomo, então, você tá, tá criando aí nas redes, aí, no grupo Telegram também, o pessoal falando, olha, vou comprando Luna, né? até inclusive eu postei na... foi na, no sábado, eu acho, eu postei, uh, ou sexta, foi sexta? Agora eu não lembro. <risos> eu postei, foi no sábado. Eu postei... Uh, olha, Deus tá olhando vocês estão comprando 10 dólares de Luna. Cara, todo mundo falou, pô, como é que sabe que eu tô comprando Luna? Cara, tomem cuidado. Se você quer fazer uma postinha aqui, uma fezinha na Luna pequena, pessoal, tudo bem. Mas tomem cuidado para não entrar aqui, uh, ficar né, com... com... FOMO aqui, né? Querer comprar, botar entrar pesado na Luna, porque pra mim, galera, isso aqui é só é, aposta, tá? Isso aqui é, é cassino, né? Agora, nesse momento. E na minha, na minha, na minha, meu entendimento aqui, um projeto que tem uma correção desse, desse porte aqui, pessoal, não vai se conseguir reestruturar de novo, tá? Então, não importa lá o que, que o cara da Luna vai falar, vai ter um, vai falar em breve, eu acredito aí também, tá? Mas pra mim, esse projeto aqui não vai se recuperar, tá bom? Então, na minha opinião, isso aqui vai pra zero, tá? Esse projeto aqui já era, então, tome cuidado aí, tá me então, cuidado aí para não sair comprando muita Luna aí entrar em fomo e acabar perdendo seu dinheiro porque esse pessoal aqui ó esse pessoal aqui que perdeu cara cara eu sinto muito para quem tava aí uh, comprado em Luna tá e realmente eu, eu eu eu entendo aí a dor de várias pessoas é bem triste né graças a Deus eu não tava comprado em Luna aí tá é, não, não, não tava, assim, muito interessado no projeto, fiz alguns trades aí rápidos, assim, sabe, mas tudo, cara, comprando e vendendo ali e com stop, e, enfim, tá, então não tava comprado em Luna, spot, nem pensar, tá, então, meus sentimentos para todo mundo aí que perdeu dinheiro com, com Luna, tá, mas não se esqueçam que, é, isso aqui é tudo dinheiro, pessoal, é tudo besteira, dinheiro não importa, tá, tem outras coisas mais importantes na vida aí, então, não fiquem muito atrelados ao dinheiro aí. E bons traders, inclusive, acabam enxergando tudo isso aqui como um jogo, tá? Então, é um jogo de números aqui que a gente tá trabalhando, tá? E não fiquem muito é, dando aí importância, né? E botando sentimento no dinheiro. Eu sei que dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo, tá? E tem outras coisas mais importantes na vida. E não tenha sentimento pelo dinheiro porque ele não vai ter para você, tá? É assim como funciona. É um mercado que a gente tem que trabalhar com sangue frio um pouco, tá? É, eu diria bastante, na verdade e chegar isso aqui como pontuação, como fazer bons trades, tá? Não você pegar muito aí com dinheiro e investir o que você pode aí arriscar, perder, tá bom? Isso é muito importante. Então, galera, com isso eu vou fechar aqui por hoje. Amanhã eu volto aí, vamos ver qual horário que eu vou conseguir, tá? Mas vou tentar fazer de manhã. Mas na quinta-feira eu devo conseguir estabilizar normal aqui os meus vídeos, tá? E voltar com as lives porque não também, tá? Então, deixa aquele like para apoiar aí e a gente se vê aí muito em breve. Vou deixar os vídeos aqui recomendados para vocês. Amanhã provavelmente vai ter também vídeo aí do professor Edgar e é isso aí, galera. Até amanhã.